Se você quer buscar alguma coisa, se você quer chegar em algum lugar, você precisa realmente se dedicar. Comecei a trabalhar muito cedo, né? Aos 12 anos, é... infância difícil, as coisas não iam bem em casa. Meu pai, meu irmão, minha família é, me ensinaram o valor do trabalho. Eu comecei a, a fazer o curso de processamento de dados, né, que era o curso da época de, de informática. Eu gostava disso, né, queria desmontar, montar o computador. E eu comecei a estudar nessa área. É, nessa época foi um foi um boom do smartphone. Né, Vendia-se muito smartphone. E, e eu trabalhava numa rede de lojas de informática e que tinha essa parte de venda de smartphone. A chegava a trabalhar às vezes 12 horas por dia, né? E tinha uma dedicação extrema na, no, na empresa. E nesse momento, é, nesse boom do smartphone, né, que a gente vendia muito, eu comecei a perceber que as pessoas tinham dificuldade é, em buscar assistência técnica para esse tipo de produto. Então, é, por exemplo, eu vendia smartphones, as pessoas quebravam às vezes é, em um mês e me procuravam. Filipe, onde tenho uma, uma assistência onde eu posso levar meu aparelho e que seja rápido, enfim. As pessoas levavam os aparelhos na época e a assistência demorava 30 dias para fazer o conserto. E, e naquela época e hoje em dia, inclusive, ninguém fica sem, sem o aparelho, né? sem o smartphone. E aí que eu percebi, nesse momento, que tinha, uma, que tinha uma oportunidade de mercado ali, né? Depois eu fui fazer administração na PUC, né? administração de empresas. Nessa época eu peguei o exército também, é uma coisa que me ajudou muito né? na disciplina, aprendi muita coisa lá. Reuni alguns amigos na época que eram engenheiros, trabalhavam na área, a gente conversou e eu decidi fazer esse teste. Queria montar uma assistência técnica, que fosse rápida, queria resolver os problemas em uma hora para os clientes. Então, eu aluguei uma sala, é, que eu lembro como se fosse hoje, o aluguel era mil reais, e a sala tinha 30 metros quadrados. Então era era uma uma estrutura muito pequena, né? com um baixo investimento, que eu fiz na época, e que na verdade se tornou um modelo de negócio, porque o modelo de negócio até hoje é assim, com um pequeno investimento, mas prezando muito pela qualidade de serviço.